Com a mesma chave. Ô jogo, pera aí, hein? Tô com isqueiro, tio. Tá com fogo na sua cara. Caverninha que estamos de volta com mais uma gameplay aqui na né? O que, que acontece, rapaziada? O caverninha tava passando ali no, nos games e simplesmente achou esse Visage, Vis visage", Visages, Vis Michaels. É o quê? Bom, o, o game me pareceu muito sinistrão e o Caverninha resolveu fazer uma gameplayzinha dele. Beleza, rapaziada, esse game é só em inglês, hein? O que que acontece? O Kavenia vai traduzir da forma greguesca, porque pelo jeito os diálogos não tem como você segurar, ele aparece na tela, vape e continua. Ou seja, vamos tentar traduzir esse negócio. Beleza, ele tá falando aqui que o jogo é difícil pra você ter muita paciência e investigar direitinho. E deu uma boa sorte no final. Rapaziada, o que que acontece? Você viu que ele já cortou ali, não dá nem tempo pra ler. Tranquilo. Rapaziada, tá rolando uns resmunguinhos. aí. sinistrinho. Vamos com calma. Peraí, peraí, peraí. Rapaziada, olha o tamanho do pistolador em cima da mesa, hein. Como é que é o negócio? Tá. O cara tá meio com mal de Parkinson ali Mas, mas o cara é do mal tio, ó, ó Calculista Será que ele vai fazer uma roleta russa? Pode ver, o cara carrega mais, mais lento que o Sebastião Do David Whedon, hein Tranquilo, já, já temos a vítima ali hein? Vom, Vamos ver se ela é conhecida do caverninha Não tô gostando nada desse começo. Rapaziada, chegou o momento, hein? Momento bento. Pera aí, tio. Ele não vai, ele não vai ter as moral de atirar. Não vai, tio. Esse tá ali de boa. Tem mais de um. Pera aí, tem um couro! Oh, meu Deus! Pera aí tiozinho, vai, vai. Ele não vai ter as moral, vai ficar de boa, vai chegar o Batman pela janela, ó. O quê? Como é que é o negócio? Pera aí, pera tio! Ai! Oh, cara bicou todo mundo. Rapaziada, desliga o videogame, queima o computador, enterre-o no quintal depois desse vídeo. Rapaziada, todos tá saindo fora, Você é louco. Tem um assassino na casa, tem bunda sangue. Rapaziada, agora ele vai vir atrás de nós, hein. Peraí, peraí eu não morri. Co co como é que é o negócio? Rapaziada, acho que foi a queimar roupa Mas foi de meio de, de, de, de gay. Rapaziada, não sei então Eu tô mancando, como que você leva um tiro na cabeça e sai é mancando? <risos> Acontece Acho que ele só deu uma coronhada no caverninho hein? Não, não sei, alguma coisa aconteceu que estamos vivo ainda Beleza rapaziada, já estamos aqui no game Ó, ó, ó o caverninho já viu uma, uma sala secreta aqui Beleza, dá pra colocar vela nesses locais Beleza ele contém os itens que representam seu progresso através do jogo. Os itens podem ser coletados em diferentes formas. Ah, no final de cada capítulo, assim que você co é, colecionar os itens, automaticamente vai aparecer o progresso nesse quarto aqui. Deve ser é, através das velas bentas que irão aparecer no game. Rapaziada, de cara, já chama um isqueiro, hein? Ó, ele é limitado, beleza? Vê, se você fica... No escuro, tem uma sanidade ali do, do, do seu personagem que vai mostrar no canto esquerdo. que a sanidade é quando ele vai ficando doidão e, e é perigoso acontecer uns eventos paranormais. Oh, oh meu Deus do céu, tá tranquilo de momento. Ô oh, meu o que que tá rolando aqui? É vela? Rapaziada, ó, oh, o cara tem poder da, da, da levitação beta, hein? <risos> vamos ficar esperto. Beleza, vamos segurar essa vela, tem como pegar na outra mão não, tiozinho? Pega ela na mãozinha. Beleza, estamos com a vela aqui, tranquilamente, ó. Oh. Tem como abrir a porta, será ao mesmo tempo e. O jogo, ah, acendeu um isqueiro, hein? Beleza. Vamos investigar tranquilamente. falei agora, uma vela voando, um isqueiro e atender o telefone. Tem como, tio? Vamos lá, o cara é bom. O telefone. Beleza, desligamos Com... oh, o. jogo! Oh meu Deus, tá fogo da casa, tio! Eu vou atender aqui! É a Rose, a sua vizinha Eu sei que tá tarde É que eu sou ansiosa por coisas pequenas Eu peço desculpas, mas eu estou ficando um pouco preocupada Eu não te vi saindo da casa há três semanas Você pode me ligar só pra deixar o tranquila? Beleza, rapaziada, ó, ó, tacamos a vela no chão aqui Beleza, ó, bota o telefone no local aí Pelo mortal, ter como pegar a vela aqui Não vai meter fogo na casa, já vai zerar o game, hein Zera rapidão assim, vamos ficar esperto Ô, jogo Pega a velinha aí, tem como, como é que é o negócio? Não tô lembrado não Beleza, pegamos, hein, pegamos a vela Tranquilo, tem que colocar aqui, só que v Vamos colocar ela lo num local mais estratégico Ó, vamos pra escuridão Ah, meu Deus, curto escuridão, ó. Rapaziada, não curto escuridão não, hein, meu Deus tem... O quê? Ô, jogo! Beleza, ó, a sanidade do seu uh, character, do seu player, irá ser afetada durante a gameplay, beleza? Se você fica muito na escuridão, o seu, a sanidade do seu personagem vai ficar mais fraca. O que que acontece? Ela vai ser representada desse ícone de cérebro, vai ficar do, no, no corner ali, no cantinho esquerdo da tela, beleza? Se ficar muito baixo, eventos perigosos... Podem acontecer E o que que acontece, rapaziada? Vamos ficar esperto com isso, hein? Beleza? Que vai abaixar a sanidade do seu personagem E o que que acontece? Eu tô ligando fogo em tudo, tio Ó, oh, ó, oh, tem uma... o oh, jogo e queimou a lâmpada, hein? Beleza, ó oh. Eventos paran... Ah, eventos paranauê? Que é isso, tio? Eventos paranormais pode acontecer durante o jogo, hein? Vamos ficar esperto tem que ficar esperto com essa sanidade do carinha Para ficar fora desses eventos paranormais Beleza, tá rolando um radinho aqui Vamos levantar, o cabinei está agachado É, é, é, é meio assustador Tranquilo, vamos meter um foguinho aqui Tem como é ter fogo aqui, que meter foguinho nessa vela Tem que é. Beleza, tem ó, eu já acendeu uma, uma vela e tem outra na mão Tranquilo Pois é, vamos achar um local específico Para colocar essa vela aqui, que acho que as velas Podem ajudar muito no gameplay É, sim Aqui tá claro Ó, a vela ficou para trás? Vem junto, velhinha, pelo amor de Deus, hein Rapaziada, aqui é a escuridão, hein É aqui, ó Vamos colocar a vela em algum lugar aqui Aqui, ó, ó Lindo Tacamos fogo nela Beleza, rapaziada, estamos indo mais ou menos bem Relógio Bento Não tem como mexer nesse relógio tem como abrir essa portinha aqui, vamos abrir já. Rápido, rapaziada, é meio difícil de abrir as portas A tem que clicar e arrastar com o mouse Não é automático abrir as portas, é só pra você perder tempo Vamos investigar A gente já percebemos Que as gavetas Possuem itens Mais do que tudo, as gavetinhas profissionais. profissional e... Vamos ver os armários Rapazes, os armários, o jogo, peraí hein Os armários até agora, nada, hein? Não é igual o David Luizinho, não, hein? David Luizinho, o armário é um lugar santo pra se esconder. Beleza, a gente abre... Ô, jogo, dá pra manter aberta a porta, pelo amor de Deus? Antes que eu quebro você inteiro? Beleza, tem como mexer aqui? Não tem nada dentro do armário, hein? Não, nadinha. Rapaziada, badaladas, hein? Ô, meu Deus, a sanidade do carinha está descendo rápido. Pera aí, jogo, eu tô com os e tudo mais. Vale ser ladrão assim? Rapaziada, nada de item, hein? Ó, ó, ó, tem aqui, ó. Oh. Beleza. Essas pílulas aqui é essencial para sua sobrevivência. Quando a sua sanidade for muito abaixo, é a, a, a única opção que você tem. Mas e aí, tio, como que usa? Eu nem nunca vi. Como que usa o negócio? É, não sei. Valeu por ensinar, valeu, muito obrigado. O tiozinho não tem inventário, tá tranquilo. O que acontece? Tem que jogar no chão e pegar depois? Rapaziada, Vou parar de reclamar. Vamos jogar como um macho? Beleza? Ai, que delícia. Rapaziada, tava dentro do banheirinho. Ó, oh mexe a luz. Beleza, tem como ligar a luz. Apaga os isqueirinho só pra economizar. Ô jogo, não era pra tomar pílula, era pra apagar o isqueiro. Ô <risos> oh, meu Deus, ele tomou tudo. Ô <risos> jogo, pera aí, tem como trocar de... Ô oh, meu Deus, tem como... Nossa, ele troca de mão. Rapaziada, o cara é bom, o cara é bom. Vamos apagar o isqueiro só pra economizar de momento. Rapaziada, só falar que eu vou apagar o isqueiro. Tem uma luzinha aqui? Rapaziada, acendeu alguma coisinha lá no fundo, hein? Ó, oh, tá rolando umas gavetas aqui. Vamos investigar. A gaveta é bom, hein? Zero. Ó, oh, tem mais painkiller ali. E tem uma vela gigante dentro do nosso olho, hein? Beleza. Rapaziada, ó. Oh, pega a vela. O que? Cadê a vela? Ô, oh, vela! Aqui ele tá com as duas mãos ocupadas, mas e aí, tio? Não pega! Rapaziada, como, como que tá com esse, o painelson no chão? Vamos, vamos tacar o só no chão aqui okay? rapidão? Oh, é pra atacar ta... <risos> o outro Isso, joga no chão, pega, pega o isqueiro Pelo amor de Deus, hein? pega esse isqueiro Beleza, pegamos o isqueiro Rapaz, o jogo é você tem. Os negócios tem que usar nas duas mãos Você quer jogar esse fora? Tem que ficar esperto, hein, tio você tá... Às vezes você tá com a arma na mão, você joga a arma fora e... e vai querer dar um presente pro monstrinho Aí não vai ser nada engraçado Beleza, temos um, um painkiller aqui e outro aqui Beleza, aqui... aqui já foi vasculhado, tio Já foi vasculhado pelo jeito, hein Ou não, pera aí Livrinhos, hein Ó, oh, não tem como pegar livrinho, fecha as gaveta... o Paz, É as gavetas O que, Peraí. fazer Rapaziada, os caras curtem umas tequila, hein Vamos parar de beber, hein E aqui, a última gaveta Ô, oh, o oh, oh, gavetinho é a última que eu tô falando Vamos abrir isso aqui Nada Rapaziada, é, a vela era pra ter colocado ali, hein Ó, oh, xícara ter com... oh, Tem como tacar xícara, ó Mais gaveta. O jogo é meio durão. Tipo, é meio difícil de jogar esse negócio aqui. Hein? Você tem que clicar, arrastar o mouse. Ó, o isqueiro já apagou. Peraí, isqueiro. Tem como acender de novo, não? Claro que não. Jogamos um o isqueiro forte. Tipo, Vai fazer o quê? Vai é, fazer o quê? Rapaziada, é, esse local tão tá altamente escuro não tá muito propício. Para aventuras, o que, que acontece? Vamos ter que voltar com uma velinha, alguma coisa. É, o cavernetinho um isqueiro. Tinha vela. A vela caiu no chão, capotou. Ó, oh, sumiu, tio. Foi pra outra dimensão. Beleza, tem dois painkillers aqui, em caso. Pera aí, vamos, vamos levar um que agora a gente tem as duas mãos. Cadê aquele que tava no chão aqui, ó? Vamos pegar um aqui. Rapaziada, tem que se virar nos 30 agora, hein? Sem isqueiro. Beleza. Chegamos ao local aqui altos brinquedinhos. Parece tá rolando um Chuck aqui? O caminhão tá tranquilo até agora o Chuck não levantou. na tranquilidade. Vamos ver se gavetas. Tipo. Nada na gaveta. Outra gavetinha. Pala, é um super difícil esse jogo hein? Tem como abrir a? Tem como acender luz? Fala que tem? O jogo pelo amor de Taus, hein? Vai tomar num caneco! Ih, aqui, aqui não tem nem como entrar, tipo, entrou aqui, ó, ó. Vaza desse armário. Ô oh, meu Deus, sai, sai. Rapaziada, vamos, vamos ter que pegar um, um Frost aí pra, pra poder mexer bem aqui, que não tem como, tio. Ó, vou achar outro isqueiro na casa. Beleza. Esse quarto aqui, o Caverninha, já veio? Tranquilo. Se tiver um isqueirinho aqui, o Caverninha ag agradece. Não. Cadeirinha Tem como sentar? Oh, meu Deus, é de boi Beleza, de momento é somente sinistrão Nada demais Escuro, tenso Sem itens, sem isqueiro Cabernet já revirou a casa, achou um isqueirinho só Vamos abrir essa porta aqui Nada Nada Bom, tem que ser lá embaixo. Vamos voltar aqui. Alguma coisa vai ter que acontecer nessa casa, tio. Essa porta tá fechada. Ó, oh, tem a vela aqui, hein. Vamos pegar essa vela aqui e colocar lá naquele quarto. Ô, oh, tio, tem como levar a vela acesa, não? Aí você me ferra, em jogo. ó oh, qual que era o quarto lá? O quarto da escuridão era esse aqui. A gente precisa de um, de um local pra colocar uma vela. Aqui, ó. Oh, oh, oh vela, pelo amor... Pera aí, tio. Isso. Fico, fica a vela aí. Beleza, ficou a vela. Rapaziada, não temos isqueiro agora, tio. Temos a vela, não temos isqueiro. Precisamos urgentemente de um isqueiro. É a verdade. Beleza, estamos com a pastilinha na mão. Com certeza, não dá pra sair. Olha, era só bicudar aqui a fechadura da porta e sair fora. Mas, me parece que o cara não tá afim. Beleza, tá trancado esse armário Precisando de uma chave, hein Tamo precisando de uma chave Ó, aqui embaixo é totalmente escuro Não tem nem como descer Peraí, jogo Ô jogo, já tem pouca luz Você vai apagar ainda as, as que sobrou? Coiche! Será que tem como voltar no começo e olhar aquele cortinho lá? Vai, vai, ó, não tem como Não tem como essa é a sala secreta. Cheio de vela. Tem como acender a vela, pelo menos? O jogo fala que tem como acender vela, hein? Não! O jogo é pilantra, hein? Tem vela já acesa aqui. Um monte. Era só pegar e levar pros outros lados ali. Quem disse que tem como? Beleza, vamos voltar pra aquela parte lá. VAP. Rapaziada, rap! rap tem que olhar todos os itens possíveis da casa, hein? Com certeza. Ó, oh, tem duas? Dodos... Peraí, tio. Tem que olhar todos os itens da casa. Qualquer coisa tem que pegar. Por isso que tem uma chavinha colada. Esses jogos são difíceis, tio. Deve ser bem complicado achar as chavinhas. Pelo jeito. Então, cada item. Ó, vai ter que ser revirado. Será que tem uma chave? O caverninho tá imaginando que tem uma chavinha colada atrás. Ó, tem uma lâmpada ali, hein. Já dá pra trocar lâmpada. Vou fazer. Porradinha. Beleza. Ó, peguei uma lâmpada. Beleza, tem como reparar as lâmpadas. Tranquilo. Tá fechado, como é que é o negócio? Basement aqui? Ah, preciso do basement aqui, né? É isso? Beleza, é isso. Beleza, vamos simplesmente ver se a gente pode reparar uma luz de alta importância. Tem essa daqui, mas essa aqui não é de alta importância. O problema é ver onde é que tá a lâmpada, porque o jogo na total escuridão é mesmo. Também não ajuda muito. Rapaziada, eu quero saber se tem como investigar ainda com as duas... Ó, oh, oh, beleza, tem uma luzinha aqui. Tem como investigar as caixinhas. vamos ter que investigar todos os itens do jogo, o jogo é difícil demais. Abreirão! Reloginho, nada. Rapaziada, tá, tá, tá. Beleza, ó, ó, ó, efeitos paranormais, curto. Vem pro caverninha. Vem que eu tô com uma lâmpada e com uma caixa cheia de pílula pra tacar na sua cara. Se você aparecer, você já leva no dente. Mas dentro da caixa não tem nada. Tranquilo. Ô, jogo, vai dar opção, jogo? Dentro do guarda-roupa, só pode. O sapato velho os chicletes aqui. Será que não dá nada pro caverninha? Não. É aqui, ó. É esse quartinho aqui. Vamos acender a luz aqui, ó, ó, ó. O jogo, tocar a lâmpada na mão, tem a moral de ajudar, aí. Não tem como trocar essa lâmpada, velho? Não, nada a ver, irmão. É, Rapaziada, é, tinha que pegar um cartaz ali. Tinha que pegar um cartaz e ver, e aí? Terminar nunca esse jogo assim, tipo, pegar o cartaz, passa de fase. Tô com a lâmpada velha na mão aqui. Rapaziada, fala que acende a luz agora. Opa! Acendeu que o um negócio é altamente sinistro. Rapaziada, tem que pegar todos os possíveis itens do jogo. Rapaziada, tô jogando uma hora e você tá assistindo cinco minutos, a caverninha cortou tudo. Porque o jogo é pilantra a nível supremo, você tem que ver todos os itens. Outra velinha. ou oh, meu é a mesma vela que o cabernet tinha pegado antes, né? Beleza, tem uma coisa aqui. Essa luz não tava acesa. Beleza, vamos, vamos sair fora desse local aqui. O cabernet tá segurando essa, essa lâmpada aí faz uns 10 minutos e nada de emoção. Beleza, agora, agora a porta trancou, agora não tem nem como o caverninha sair fora, hein? Ixi! Tá tudo trancado mesmo? Rapaziada, a porta tá trancada. Beleza, armarinho. Armarinho. Knock, knock. Rapaziada, você bateu na porta. O que que aparece aqui? A morte. Peraí, tipo, como é que é o negócio? O jogo... <risos> Peraí, hein? Beleza, ba batemos aqui o negócio, hein. Be vamos sair de boa, na, na amizade, hein. A porta abriu. Knock, knock, a porta abre. Beleza, qual que é o próximo enigma? Ei! o jogo. E aí? Volto aqui? Rapaz, essa porta, essa porta não tava aberta não, né? <risos> TV ligada? Peraí, TV ligada. Rapaziada, ó. Ó, a Jennifer, hein? A Jennifer... O oh, que é chave? É chave isso aqui? O jogo, deu chave? Foi, foi, rapaz! Oh, basement! Finalmente Winter, Rapazes, o item, tio. Rapaziada, o Camino tá jogando uma hora esse jogo aqui. Você tá... Vamos ficar esperto que o jogo é... é chato, tio. Beleza. O jogo queimou. Rapaz, explodiu uma lâmpada aqui. Ó, oh, essa daqui dá pra colocar. Rapaziada, tem que roscar, hein. Tem, tem que rosquear certo a lâmpada. Beleza, a gente pegou a basement aqui, que lembra? Pra quem lembra, é aquela porta ali. Mas antes de mais nada, vamos investigar aqui. Auto save. Hein? Oh, meu, talvez salvou o jogo, hein? Tem um vídeo com bento Uma TV passando chapolinha aqui. Oh, meu Deus. O jogo, eu tava assistindo. O jogo. O que? Eu desliguei e não tem como ligar mais? Oh, caverninha, não um mexe nas coisas. Oh! Pera pera pera aí o que, que tá rolando na TV? Croação! Rapaziada, tá, tá, tá rolando alguém na porta aqui? O quê? Tá, tá... Peraí, o que, que é isso aqui, tio? É um armário, tá de, tá de canal 3, bota no, no Chapolin lá de novo. Oh, eu tô tranquilo, rapaziada. Vamos pegar esse negócio aqui, a pastilha, pastilha benta. Ó, dá um, não tem como abrir aqui, hein. Rapaziada, já que a gente pegou a basement key, a gente usa a basement key, que era aqui, tio. Era aqui, ó. Beleza, you need the basement key. Vamos abrir o um inventário aqui? Ó, ó. Oh, meu Deus. Ó, as velas ficam no inventário. Beleza, abrimos a porta. Rapaziada, tem como colocar e jogar as velas pro inventário? Eu não, eu não entendi isso. Porque se a gente puder enfiar essas velas pro, pro inventário... Olha aí! Tem duas agora. Rapaziada, vamos ficar esperto, hein? Dá pro Caverninha ter colocado a vela no inventário. Mas quem disse que o jogo ensina isso? Aprendemos, hein? Aprendemos. Tá, tá ficando melhor agora. O jogo... Abre isso. Abre direito porta. Abre! Beleza, abriu. Beleza. Isquerim. beleza. Esquerinho. Tranquilinho. Oh, meu Deus, tem que ir pra trás, senão a gaveta não abre. Qual, qual chaco precisa aqui? Basement que nós temos, tio. Temos. Ô oh, jogo, calma aí, tô com a chave. Calma. Beleza, abriu mais uma porta, hein? Ó, oh, ó. Oh. Olha, cozinha é amigável, tio. Tirando essas louças pra lavar, que o resto é tudo amigável. Mano, tem como abrir a geladeira, pegar umas tequila, Ô, joguinho, cervejinho? Rapaziada, eu cerveja no, no inventário. O que, que esse negócio faz? O que colocar a geladeira no inventário? Você tá falando verdade, jogo? O que colocar a geladeira no inventário? Tanto o cara é de boa, ele leva a geladeira tranquilo. Oi, item, entra no inventário, fica aí, fica aí tranquilo. Beleza, mandamos uma cerveja pra dentro. Jogo, calma aí que eu tô investigando a geladeira. Rapaziada, tem como pegar a panela, tio. Tem mu muito item nada a ver aqui. Se o cabaninho for ver tudo, não acaba nunca esse negócio. É muito item. Ó, tem massa de tomate e tudo mais. Rapaziada, tem como mexer no micro-ondas. Beleza, luz. Tem como passar Aqui. Nada de emocionante Beleza, ó Tem como continuar por ali Tá rolando uns Gatorade Vamos voltar aqui e ver que deve ter algum item especial Rapaziada, cadê meu isqueiro? O que? Cadê o isqueiro? Pazé, eu tava com o isqueiro na mão Pera aí, eu vim aqui, o isqueiro... O isqueiro tava aqui tio Eu peguei ele, será que eu joguei fora? Pazé, cadê o isqueiro? Será que eu dormi na geladeira? Pazé, a geladeira é o isqueiro? Eu achei que era geladeira, é o isqueiro, tio. Vale isso, caverninha. Pode crer que o cara vai enfiar a geladeira na, nas costas, tio? Você é muito louco, hein, caverninha. Beleza, agora vamos investigar aqui. Só que a gente tem que usar o, o, o isqueiro por tempo limitado, tio. O jogo é, é. Ele é muito. É pilantra. Isso sim que ele é. Beleza, basement que Vamos meter a chavinha aqui rapidão e abrir essa porta? Beleza, abrimos. Vaza, caverninha, vaza. Beleza. Baza antes que vocês queiram vira pó. Rapaziada, estamos num local altamente secreto aqui. Vamos ir rapidinho. Rapaziada, chegamos num local bom, hein? Beleza. Vamos meter essa velinha aqui. Ó. Tem como enfiar a vela diretamente? Ô, jogo, tá ficando massa, hein, tio? Agora a gente acende o. Acende o isqueirinho. Ó. Beleza, acendemos. Agora vamos pagar o isqueirinho só pra economizar. estamos aprendendo, estamos aprendendo. Ó, pegamos um negócio de construção especial aqui. Não creio que haverá itens nesses negócios podres, hein? Vamos simplesmente ligar o isqueirinho aqui. Tá parecendo a parte residente você, velho, hein. Vamos andar rápido. Oh, meu Deus, e aí, jogou? Eu já tô muito perdido. Eu não acredito... ou oh, meu Deus, eu ia falar que eu não acredito que dentro desse armário tem chave, hein. Ó. Oh, a chave da garagem. Rapaziada, achamos a chave da garagem. Tipo... Oh, meu Deus. Beleza. Rapaziada, o que, que acontece? Quando eu acho o isqueiro, oh, quando eu acho o local pra velinha, ó. Oh, enfia Tiozinho. Tem a moral de colocar em cima? Beleza. Oh, agora a gente pega o isqueiro de novo. Que é nada mais nada menos que a é geladeira, que a velinha pensou. Beleza. Acendemos a vela. Quando acende a vela, a gente apaga o isqueiro. E vamos continuar a investigação. Tá meio escuro aqui, mas vamos tentar investigar no escuro mesmo. Peraí, vamos ligar rapidão que okay? A gente dá um, um look. Era a chave da garagem aqui, ó. Tem, tem como sair fora por aqui? Não. Ficar esperto com esse esqueiro tio. É o único que tem. Caverna simplesmente vai subir a escadinha. Beleza, subiu uma escadinha benta. Rapaziada, é, temos a chave da garagem, hein? Eu acho que aqui é mais do bem, me parece mais do bem. Beleza, já voltamos para cozinha. Eu só não lembro exatamente. Ô sanfona, para com isso, tio. Pronto. Basta de sanfona, hein, pelo amor de Deus. Paz, é o item mais precioso do jogo é isqueiro, hein. Ô jogo, não, sanfona não, entra dentro dessa geladeira, fica quietinho, hein. Para. O problema desse jogo é até os homo duplação tem que ser investigado, tio. É muito difícil. O que aconteceu? Tem como. Fala que tem como acender a luzinha. Fala, funciona a luzinha. Oh meu Deus, valeu. Essa luz é podre, hein? Ô, luzinha chinesa Vamos continuar, abre essa porta aí, jogo Vai, vai, vai, vai abre que eu tô, tô de boa, tô tranquilo Rapaziada, voltamos, desbloqueamos o, A entrada do jogo Novamente, Eu não lembro se Se a garagem era essa Primeira porta aqui É ah. essa aqui mesmo, tio oh, meu, você Tá boa, hein, caverninha? Cadê a chave? Beleza, abrimos a garagem, hein? Beleza. Rapaziada, ô oh, meu Deus, mais mistérios. Tá, tá ficando legal agora o jogo, hein? Beleza, rapidão. Investigamento profissional. Beleza, vamos simplesmente meter a velha. Não, a velhinha não merece ser, ser colocada aqui. Rapaziada, é resistivo, hein? Garajinha. O jogo, eu tô, eu tô querendo abrir a gaveta. Beleza, mais garrafa. Rapazes, tá rolando os barulhos, mas é, é, é momento de investigação, hein? De deixa os barulhos de boa. Tranquilo. Ah, aqui, fala, fala que tem outro isqueiro aqui dentro. Fala. Não. O jogo não vai dar outro isqueiro pra mim, não? Não. Ia ser legal ter outro isqueiro no inventário, hein? Tá rolando uma morsa. Local para colocar vela. Tranquilo. Coloca a velinha. Ô, jogo! Ah Beleza. V vamos simplesmente acender agora com o isqueiro... Agora a gente apaga o isqueiro Tem como mexer na luz? Beleza, não tem Fala que tem outra chavinha aqui Fala Rapaziada, eu, eu não curto deixar muito o isqueiro aceso oh, Beleza, a chave da garagem ó, Tem como abrir Beleza, abrimos a chave Porta da garagem. Chave não, a porta da garagem. Beleza, duas portas com a mesma chave. Ô jogo, pera aí, hein? Tô com isqueiro, tio. Tá com fogo na sua cara. <risos> Rapaziada, é <risos> linha, tem mais, é linha. Ô oh, meu Deus, acabou a vela. Rapaziada, tem que ser rápido aqui. Pô meu Deus, não tem negócio pra colocar o isqueiro. Basement key, tá de boa, tem a chave aqui. Beleza. Rapaziada, antes de continuar aqui. O jogo, vai, vai, vai, vamos continuar aqui, vai, deve ser por aqui. Vou apagar a luz e abrir aqui. Agora acho que eu vou sem a luz, hein, tio. Não estou com medo. Mas tem um local para colocar a vela. Cadê a vela, tio? Lá em Sorocaba. Tem como ligar aqui? Beleza, liga. O jogo, já explodiu a lâmpada? Beleza, tem como voltar aqui, mas com certeza. Aqui vai ter um item, vai ter que ter outra chave aqui dentro, tio Se a gente voltar lá sem item É a mesma coisa que não ter feito nada desse lado Ou meu, voltamos sem item, sem nada Rapaziada, oh, não. Não. não investigamos muito bem a garagem O que que acontece? Nada engraçado, tio Não investigamos essa zona aqui Beleza, ligamos a luz Ó, ó, ó, ó Tem alguma coisa aqui, hein Rapaziada, vai acabar o, o, o isqueiro Bento, aí, que já era Beleza, vamos subir aqui Fala que a luz funciona Nada Ó, oh, ó, oh. painel, alguma coisa aqui Dentro do carro, caverninha, pelo amor de tal, hein Tá fechado Beleza, só faltou investigar esse local aqui em cima, hein? Ó, oh, lâmpada. Foi pro item. Outra lâmpada. Duas lâmpadas pro inventário. Nada de vela. Luz. Eu não, eu não consegui achar nada de importância ali. Rapaziada, tá acabando o, o, o isqueiro bento, aí já era, tipo. Cabos e conexões. Beleza. Rapaziada, con, con, considere o isqueiro já praticamente apagado. Essa parte aqui, aquela parte sinistrinha. A gente tem lâmpada, hein? Ó, ó, Vamos trocar uma lâmpada aqui? Beleza, ó. Colocar uma lâmpada. Tranquilo. Agora a gente pega o item de volta aqui. Beleza. Colocamos um, uma lampadinha na moral. Vamos ver se alguma surpresa ou alguma coisa de diferente irá acontecer nessa parte da casa. Ó, ó, ó. Pera aí. Isso aqui não tinha antes, hein? Volto simplesmente voltando Será que a TV vai ter alguma novidade? Nada Rapaziada, essa foi a gameplay desse game aqui Beleza? Altamente não recomendo Por quê rapaziada? O jogo é muito difícil Você tem que olhar todos os itens da casa Para começar a descobrir coisas Não tem pista Ou seja, as coisas vão acontecendo em eventos sobrenaturais Então você não tem a noção de onde tem que ir. A não ser que você pegue a chave, beleza? Aí você sabe simplesmente o que tem que fazer. Mas é meio complicado. O jogo é legal. Não apareceu nenhum monstro ou coisa assim. Beleza? O cabelo tá esperando um monstro aqui. Nada, filho. Oh, meu Deus, o monstro é cagão. cagão. E o que acontece, rapaziada? Espero que você tenha curtido. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E é mais ou menos isso. Eu te vejo no próximo. Papi.